Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos aos Dias de Jardim. Vamos iniciar a nossa programação, a nossa agenda, com a Bricoala, como cuidar do seu bonsai. Vamos ensinar os cuidados a ter, conselhos e até um pouco sobre a história dos bonsais. Para nos falar sobre este tema, temos um, um convidado especial para, para, para a nossa Bricoala. É um colega de uma loja do Juan Marlan, pertence à loja de matozinhos dos bons vindas ao Rogério Alves. Muito Olá, Rogério. Bom dia, bem-vindos à bom nossa, nossa Brico-Aula. Uh, o Rogério pertence à, à secção de jardim e, portanto, vai partilhar connosco toda a sua experiência. Rogério, quando se pensa em bonsais, portanto, mais do que uma árvore, é, as pessoas associam também a um objeto curativo, não é? Mas é muito mais do que isso. Portanto, sim, sim é, no fundo, é, é uma planta é... Que, também precisa, uma árvore, caso, que também precisa de uma árvore, neste caso, também precisa de tratamento especial. Bastante então, peço-nos que fales um pouco rapidamente sobre a história do. Muito bom. Muito bem, pronto. O bonsai nasceu há cerca de 700 anos antes de Cristo na China. Os primeiros relatos sobre o bonsai datam mais ou menos dessa dessa época. E e se que foi iniciado pelos monges budistas, no sentido de poder ter mais perto deles certas espécies para fazer medicamentos, infusões e assim. Começou por aí. Para não terem que ir até à floresta, recolhiam essas mesmas plantas em vaso e traziam para perto deles. Mais tarde, começou-se a tornar uma arte ao ponto de chamar a nobreza chinesa para também começar a tratar dos bonsais. Foi uma, uma, um pouco escondido durante esse tempo todo, até cerca de 1300 houve uma invasão da cultura chinesa no Japão e foi por essa altura, mais ou menos, que começou efetivamente o bonsai a aparecer. Os japoneses conseguiram levar o bonsai ao tonível, ou seja, criaram ferramentas, estilos, formas de desenvolvimento de bonsai, vasos tudo, tudo associado a bonsais, até que mais ou menos em 1968 tivemos a primeira exposição em, Portu em Portugal, não, em França, uhum. em Paris, e, e temos o bonsai aqui na Europa, no fundo, não é? E existem vários estilos de bonsais, não é? Sim, sim, uh, os estilos bonsais, eles podem, normalmente, são representações da natureza, essencialmente, uh, por exemplo, o estilo formal será o, o típico tronco reto com ramos a afastarem-se do, do tronco uhum. principal, esse acaba por ser dos mais, mais, mais vintes, não é? Sim, sim, sim. E o informal, que é deste género aqui, também vê-se bastante, que é um tronco torcido, okay. que é um dos, dos motivos mais apelativos, vê-se muito à, à venda. O destino dos outros é precisamente o tronco. Sim, sim, sim. E conseguimos exatamente. identificar que é informal uh, exatamente, a, ao exatamente. do seu tronco. Temos também o cascata e a vassoura, que não é bem isto, mas semelhante, que imita uma uhum. um árvore daquelas rodondinhas normais da natureza. Essencialmente é isso. Uma pessoa quer adquirir um bonsai, Sim. o que é que é necessário para termos para todos os cuidados e dar toda a atenção que, que merece. Muito bem, eu acho que o essencial será mesmo termos atenção à planta, olharmos bem para ela, percebermos o vigor da planta, a cor, Uh, tudo o que envolve o bonsai. Por exemplo, uh, crescimento verde, saudável, uh, representa que o bonsai a partir da, está a ser cultivado em boas condições. Uh, também muito importante é percebermos-nos do musgo. O musgo pode ser um indicativo também do tipo de condições de solo que temos, quanto mais verde e, e viçoso, no fundo, é sinal de que ele está a ser bem cultivado e que a rega, à partida, também tem sido bem feita. A rega é um, é um ponto importante que temos de ter em consideração quando temos de ter um cuidado. Sim, muito, é? muito importante. Muito importante. E que conselhos é que tu dás? Ora bem, a rega, há quem faça por imersão, mergulha o bonsai todo na água, é uma possibilidade, mas não a aconselharia. Há uma pequena controvérsia em relação a isso, mas não a aconselharia. Acho que o ideal será regarmos com um, um regador de ralos finos, a imitar tipo chuva evitar que a água saia pelas laterais do, do bonsai, que seja toda absorvida de preferência, até sair pelos, fundo, pelos furos do vaso, estes furinhos que vemos aqui. De preferência duas vezes para termos a certeza de que o bonsai está, está bem regado. Duas vezes? Sim, regar uma vez, uhum. deixar esperar uns minutinhos e voltar a regar, que assim temos a certeza que todo o solo foi tomado pela água, no fundo é um pouco isso. Importante, deixar secar ligeiramente a superfície do solo entre regas. Nós conseguimos ter a noção disso, tocarmos no, com o dedo mesmo, nós tocamos e fica um pouco de solo no, no dedo. Sentimos a percepção com, com o toque. Exatamente. E se nós, eh, ao, ao deslizarmos o dedo, se tiver uma ele fica colado ao nosso dedo, à terra? Se tivesse seco ao fazer isto, ele solta-se, cai todo, então nessa altura temos mesmo que regar o nosso bonsai. Ok, podemos utilizar esse truque e assim sim, percebemos sim, que realmente precisa, é necessário ser regado ou não. A imersão acho que será usado só em último caso, talvez naqueles casos em que nós esquecemos bastante mesmo de regar o bonsai, ele fica num estado que até rechaça a água, ou seja, se nós tentarmos regar, ele não vai ter capacidade de absorção, a água vai sempre para, para as laterais. Nesse caso aí sim, uma mergulhia será o ideal para uhum. ele absorver a água, esperamos até que deixe sair todas as bolinhas de arte que ele vai emitir e tiramos da água. E de acordo com a tua experiência, qual é, numa semana, por exemplo, qual é, que é a necessidade de fazer a rega? Uh, bom pormenor, uh, o ideal será uma rega di diária, ou seja, o bonsai pedir-nos água diariamente. Muitas vezes isso não é possível devido ao, à localização onde nós temos o nosso bonsai. E utilizamos o truque que tu mencionaste há pouco, por exemplo, do toque, Sim. E aí conseguimos aperceber. Exatamente, Sim. exatamente. diariamente. Exatamente. Com bonsai estar uma semana inteira sempre úmido, não é o ideal, não é o ideal. Uh, convém ele secar dois, três dias, secar. Para isso, pronto, também vai depender muito do tipo de solo que nós temos no bonsai podemos adaptá-lo à nossa região, mas pronto, também falámos um bocadinho, penso eu mais à frente sobre os solos e poderei dar uma dica nesse sentido, mas o ideal é será ele secar em dois, três dias, não estar dias e dias e dias encharcado porque aí corremos risco de apodrecer as nossas raízes. Ok, olha, tenho aqui uma questão que, que surgiu, é benéfico para bonsai usar vasos auto irrigáveis? Uh, não, não. Eu considero que não, porque não o bonsai tem necessidades muito específicas uhum. e que vai depender muito da localização onde tiver. Por exemplo, se ele estiver num sítio soalheiro, numa varanda, possivelmente ele vai precisar de água todos os dias. Se estiver no interior, dentro de uma casa, junto a uma janela, dificilmente. É possível que ele aguente dois, três, quatro dias. E, ou seja, a nossa perceção nunca vai ser a mesma do que um sistema de rega automática. O sistema de regra automática vai se preocupar, entre aspas, a manter o solo sempre úmido. Okay. E um solo sempre, sempre úmido num bonsai pode levar a apodrecimento de raízes. Mas o raízes. De regra automática também pode ser aplicado pode, pode, nesta pode. situação? Pode, Num caso de férias, por exemplo, nos ausentamos sim. durante Exatamente. 15 dias ou sim sim, bastante útil nesse sentido. Se não tivermos ninguém que nos possa tratar das plantas, será o ideal. Então, a rega é fundamental para o sim. sucesso da vida do, sim, do, sim, do bonsai. 90%, desculpa, 90 sim, sim. dos problemas que temos em bonsais, normalmente, advêm de uma má rega. Ok. Quase sempre. Outra questão que suscita muitas dúvidas em relação a, a este assunto é a poda. Sim, sim. sim. Existem muitas dúvidas como deve ser feita. Certo, certo. E como, e como é? Muito bem, é que Pronto. Uh, temos aqui, por exemplo, este pequeno exemplo, que tem aqui algumas pontas. Uh, normalmente o ideal será mantermos a forma do, do bonsai, ou seja, a gente quando o adquire ele vem mais ou menos com a forma hum, inicial dele, o ideal será mantermos a forma dele. Uh, como bem deixarmos crescer... 5, 6 folhas, para ele ganhar alguma força e vitalidade, não cortar mal ele cresça, porque aí estamos a dar o sinal errado à planta e ela começa a perder a vigor. Uh, o ideal será deixar crescer as pontas, até talvez mais um bocadinho do que estas, mas para, para o exemplo acho que está muito bem. Uh, eu também me... Só para então, dizer, tu tens uma tesoura especial, não é? Não pode Exatamente. ser qualquer ferramenta. Sim, convém ser uma mais... tesoura com, de preferência de bonsai, porque elas têm que ser mesmo muito bem afiadas para fazer um corte limpo. Uhum. É muito importante ela fazer o corte de uma só vez e não esmelhar, cortar como se fosse um x uhum. um corte certo. O que é que significa corte limpo para quem não sabe? Muito bem. melhor, por favor. Um corte limpo, por exemplo, quando nós às vezes estamos a cortar um papel e a tesoura não está em boas condições, nós estamos ali a tentar cortar e a folha não corta, fica assim meio esmigalhada. Uhum. Pronto, isso convém evitar porque Também vai dificultar. Se aplica nesta situação? Sim, vai dificultar a, cicatriza a cicatrização da, da planta. Sendo um corte limpo, aí nesse caso não, é um corte certinho e a planta rapidamente e facilmente se vai selar. E vais exemplificar? Então, sim, um sim, bem. sim. Uh, pronto, neste caso também é importante é manter a forma cónica do bonsai. Normalmente todos os bonsais têm uma forma mais ou menos cônica. é importante nós mantermos esse perfil uh, da planta por exemplo, vou pousar aqui, se calhar um bocadinho mais de jeito, depois deixarmos crescer, por exemplo, os brotos, entre 5 a 6 folhas, como tinha dito, o ideal será reduzi-las normalmente a dois brotos, cerca de dois, três brotos é mais do que suficiente. Neste caso aqui, por exemplo, ela está-se a querer fugir um bocadinho da, da zona de conforto dela e de design, e não convém a gente deixar isso acontecer. Portanto, nesse sentido, deixamos crescer um bocadinho, e vamos dando aqui a nossa poda e manter o nosso bonsai em, em, com bom aspecto. Existe alguma regra para, para manter a forma ou podemos fazer da forma que nós, nós entendemos? Sim, podemos. Ele vem já com uma forma normalmente pré-definida, a uhum. semelhança deste, que é um informal. E deveremos mantê-la? Sim, sim, porque para mudar seria há muita coisa envolvida acho que não faz sentido mas é valeu começarmos, se quisessemos exatamente essa exatamente acho que é preferível começarmos outro com outra perspectiva futura outro desenvolvimento se assim acharmos necessário uh, pronto no fundo vou aqui acelerar um bocadinho só para ser um pouco mais uhum. rápido olha eu entretanto coloco aqui o taxão. são força taxão força, força eu corto a rega deve ser por cima das folhas ou só na base uh, pode, seja, pode ser por cima terra. das folhas pode o ideal até por cima até das folhas, folhas sim uhum. porque os bonsais são plantas de exterior Uh, tipicamente plantas do exterior, são árvores comuns da natureza, e, um, e elas gostam de chuva, à semelhança das árvores. Portanto, nós ao regarmos por cima, estamos, além de humedecer a árvore né, de forma geral, que é benéfico, uh, também estamos a simular a chuva, no fundo, a natureza, estamos a simular a natureza em cima do nosso bonsai. Sim, é benéfico, sim. Aportamos umidade, que é bastante importante Como para o nosso bonsai. Aconselhas de colocar no exterior? Sim, sim, pode sim. Estar, um bonsai pode estar o ano todo no exterior, apanha a chuva sem problema nenhum, ele drena a chuva, se tiver um bom solo não temos problemas com isso, e fica o ano todo a chuva, convém é protegê-lo das temperaturas muito baixas, menos 5 graus, menos 10, geadas, aí convém nós tirarmos o bonsai, protegê-lo no telheiro ou assim, porque ele vai ficar mais viçoso e com melhores condições. Uhum. Então, peço que continuas que sim, faças sim. só. Vira apenas um pouco o mosaico mais a facada Isto acaba por ser uma das questões mais importantes de, ah, sim, deste sim. tema. No fundo, é onde surgem mais dúvidas. tirar aqui este ramo para se ver melhor aqui à frente. Este também. Oh, Rogério, na okay. tua opinião, a técnica de poda é fácil, não é? Não, sim, Não sim, tem sim. grande ciência, sim, Sim, é quando temos complicado. um mosaico já formado como este, por exemplo, acho que o ideal mesmo, como eu estava a dizer, é manter a forma dele, no fundo, Fazemos uns cortes e vamos buscar as formas originais. Cada ramo tem, nós chamamos assim, tipo uma almofada, digamos uhum. assim, de, de folhagem. Uhum. No fundo, é reproduzir essa mesma almofada aqui, nesta área também, e o, o ápice. O ápice com bem sempre ter menos folhas de que Dito isto, acho que, é... acho que Olha, está tudo. uma curiosidade que eu, que eu coloco: Força. Os monstros também têm muitos anos, não é? Sim, sim, Como é que sim. É, é, é fácil identificar a idade. Não, não é muito fácil, porque os bonsai, o bonsai só começámos a contar a idade e podemos chamá-lo bonsai a partir do momento que ele está embasado, num bonsai mesmo. Uh, num base, peço desculpa. Uh, ou Mas seja, quando fazemos a compra, essa informação vem na etiqueta, aliás, eu recuperar. Exatamente. Bem aí, exatamente. É, exatamente, a idade. exatamente. Nesse caso tem quantos anos? Neste caso diz-nos aqui. Espera uh, aí, não diz. Aqui não diz, mas deve ter entre 6 anos... Pronto, pela tua não, experiência anos. é 6 anos, okay. Sim, à volta disso, sem dúvida. Sim. sem dúvida. Uh, depois de embasado, aí sim começamos a contar os anos que, que é bonsai, porque no fundo é um bonsai, a partir do momento que ele está neste estado de bonsai, aí sim começamos a contar a, a idade do bonsai. E pode ir até muitos anos, não é? Isso exatamente, é uma... exatamente. O, uh, no fundo, o árvore não tem um tempo limite de vida, sim, vai exatamente. depender das nossas capacidades hortícolas, sim, digamos exatamente. assim. Exatamente, do tratamento que lhe vamos dando, daí tu estás aqui exatamente, a exatamente, para prolongar sim. o tempo de vida... De um bonsai Exatamente, no fundo é isso. O que é que tu achas que é importante, devemos conceitos que devemos ter? Uhum, falaste da poda, da sim, rega, sim uh, ferramentas, também é importante, não é? Sim, ferramentas já falámos tu em termos do, do corte certo, que é muito importante, com bem termos esse tipo de situações. Uh, localização também acho que é um tema bastante importante, por uhum. exemplo, o bonsai, um, o ideal será ter duas a três horas de sol diárias, uh, muito importante. Evitar hum, circulações de ar, assim, fortes, correntes de ar, no okay. fundo. Então, desculpa interromper, só força para força. a opinião reciclina que disseste há pouco. Tu aconselhas a que fique no exterior. Sim. Mas duas Sim. a três horas de sol diário, então Com temos que fazer esta gestão se e... optarmos por ficar no exterior. Exatamente, exatamente. O hum. ideal será o sol matinal, que é o, mais, o melhor para as plantas, uhum. e, e arranjar-nos forma de que, daquela parte do sol mais forte entre as 11 e as três da tarde, não, não seja incidido no nosso bonsai, porque aí é um solo já muito forte, e ele para compensar o, o, o, no fundo a transpiração e através do sol, ele vai precisar de estar muito bem regado. Uh, e, e o sol é forte demais, no fundo vai, vai queimar as folhas uhum. e tudo mais, Pode ser não agressivo é o ideal. Para a Exatamente. Arte, não é? sim, sim, sim, muito agressivo. Uh, em relação então, às ferramentas, também temos que ter algum cuidado, nomeadamente na desinfecção das ferramentas. Sim, sim muito sim. bom. Uh, há quem, quem lave uh, as ferramentas com esfregão e água, mas eu não a consideraria, porque isto normalmente são ferramentas de carbono e enferrujam facilmente. Uh, Aconselharia, se calhar, só com um, um bocadinho de álcool. Passar e desinfetar para não termos riscos em termos de doenças propagadas uns bonsais para os outros. Uhum. Uh, e depois, com um bocadinho de WD em um pano, vamos limpar e deixamos a, as ferramentas lubrificadas para não ganhar forroja. Portanto, usar um lubrificante para. Sim, o WD é uma coisa o tempo, simples. O tempo sim, de vida das ferramentas. Sim, sim, sim, uhum. sim, Para lubrificar. E o álcool serve-nos como desinfetante, no fundo é isso. Sim. E acaba também de ser uma regra segura para, sim, sim, para cuidar sim, sim ave. Sim. Tem aqui uma Basta. questão que, que foi colocada. Aconselho a mudar de vaso ou podemos manter o vaso de compra pequeno? Uh, muito Pronto. importante. Exatamente, eu também ia-te falar nesse é. tema, porque nós até temos aqui alguns vasos e ir mostrar, que é uma questão que também surge com frequência. Uh, há quem tenha um pouco de medo de o fazer, mas é, um, é essencial na vida de um bonsai a mudança de vaso. No fundo é um... É o um revitalizar da planta, é um, a planta fica com muito mais força depois de o fazermos, ganha uma vitalidade incrível e, e não deve ser negligenciada. Um, podemos pôr no mesmo base, se normalmente a primeira vez até conselharia a fazê-lo, <coughs> Perdão. Mas uh, que, tal, com, conforme vai crescendo há a necessidade de fazer essa mudança, não é? Sim, Não podemos sim. prolongar eternamente na... Sim, no normalmente dois lugar. em dois anos. Dois em dois anos? Dois em dois anos, podemos às vezes esticar um pouquinho até aos três, podemos ir levantando o bonsai do solo, este aqui tem pedra, não vou fazê-lo, uhum. mas podemos levantar o bonsai essa, essa do solo. Essa pedra é meramente decorativa ou tem alguma sim. influência? Sim, sim, é decorativa sim. só, uhum. sim, sim, sim. sim. Uh, mas, normalmente, estas pedras até podem hum, produzir em termos de rega, que está aqui no caminho, mas pronto, uhum. são outras situações. é então, peço só que, que vamos que então, exatamente. exatamente, como é que, uh, tanto, tu ias levantar, não o fizeste porque essa tem uma pedra, exatamente. mas se não, uh, não tivesse... Verificámos o nosso bonsai, deixa-me só pegar sim, aqui sim, neste, claro. se precisa de poda, normalmente o ideal é de poda não, de transplante, uhum. uh, normalmente a terra começa a não conseguir absorver a água, começámos a ver bastantes raízes a toda a volta e... Perde vitalidade normalmente o nosso bonsai. Ah, o, então ideal... o fato de aparecerem as raízes é um sinal que devemos mudar o vaso. Sim, e não devemos negligenciar, é bastante, bastante importante. Este está aqui bastante preso. Deixa eu ver. Ok. Ops. Ok, por exemplo, neste caso aqui, ele já tem alguma massa radicular aqui, em excesso, mas poderia, por exemplo, aguentar-se perfeitamente mais um ano, porque ele ainda tem aqui muita terra para, para aproveitar. Ainda, ainda okay. tem pouco tempo de vida também, não é? Com a tua sim, experiência, sim, não sim, embora não diga aí, mas, mas parece que sim. Sim, sim. Hum, Prontos, para fazer esse, esse transplante, muito importante é fazermos esse, termos essa atenção se realmente o bonsai já precisa disso, uhum. não devemos negligenciá-lo, podemos pôr no mesmo vaso, da primeira vez até aconselho a fazê-lo porque nós não conhecemos as raízes, as formas como elas estão propagadas no vaso, às vezes as raízes têm uma, uma perturbância Uh, para baixo e nós não conseguimos pôr num vaso mais baixo, uh, portanto aconselharia assim até na primeira vez, para conhecermos é o nosso importante a conceito. altura do vaso, sim, não sim. só a altura como também a largura, não é? Sim, por isso sim. é que existe, existe de, de vários tamanhos e não é por acaso, tem uma razão de ser, não exatamente, é? Exatamente, exatamente. Uh, e muito importante então fazer esse transplante, sem dúvida, pode usar o primeiro vaso. Uh, peço desculpa, tinhas-me falado agora? Qual é a necessidade, por exemplo, de mudar, por exemplo, um vaso maior? Ah, sim. Porque os vasos existem de vários tamanhos Exato. e tem uma razão de ser. Uh, Se quiseres, olha Rogério, tu tens aí em baixo aqui na nossa depoio, tens alguns. Normalmente a escolha do vaso uh, deve ser um bocadinho aproximado do que nós já temos no nosso bonsai. Uhum. Uh, o principal é ele ser com esta textura por dentro. Portanto, é, este é um kit, não é? Convém aqui Exatamente, este então, é um kit conheço. já com prato e tudo. Exatamente, tu vê o vaso e o prato. Ele é vidrado por fora, mas por dentro eles têm que ser sempre assim, em barro uh, bruto. Porque as raízes das plantas gostam de se, de se ah, okay. colar. A aqui tua ao vida por fora é meramente decorativo. Por terente, Puramente. Também existe uma razão de ser. Exatamente. Não é? okay. Este barro assim é o ideal que elas gostam de, de se agarrar aqui às raízes, às raízes ao vaso. Uh, depois, uh, para escolher o nosso, o nosso vaso, em teoria seria a espessura do, do tronco, vai nos definir a altura do, do vaso, okay? ok? Em termos de comprimento, será uh, a proporção de 7 para 5, ou seja, se tivermos um bonsai de 70 cm, comprimento de um vaso de 50, será o, o ideal. Nunca plantá-lo o nosso bonsai assim no centro, não é, em termos de bonsai não é o ideal, é ser sempre um bocadinho deslocado para a esquerda e um bocadinho mais para trás, para não ficar mesmo, mesmo no centro. Uh, pronto, em termos de vasos, de, de acho tem, que aí também, do ah, tem aqui, mais um, é? ok, exatamente. Também Formatos explicar. também acho que é, é por opção, não vejo aqui grande grande problema. convém sempre se calhar escolher cores contrastantes, contrastantes com as folhas uhum. para sobressair ao bonsai. Sim. E cá caso. está e vamos evidenciar o efeito curativo que, que esta árvore também acaba, acaba por ter. Sim. Temos aqui outra questão: devemos regar com o do próprio? Sim, muito importante. Durante a época de crescimento, que normalmente o no nosso país é de fevereiro a sensivelmente outubro, setembro, outubro, devemos regar de 15 em 15 dias com adubo para bonsai. Temos e, aqui e já que aqui temos e que surgiu essa questão, eu penso que falta sobre os adubos. Temos aqui um kit de iniciante de bonsai, por exemplo, que nos traz o adubo e um complexo vitamínico. Este complexo vitamínico até convém ser usado pós-transplante que é uma, um estimulante de vida microbiana, que no fundo vai beneficiar o nosso bonsai okay. uh, em termos de substrato. Então, esse kit tu aconselhas para quem vai comprar pela sim, primeira sem vez, dúvida, ou não é tem experiência? Dúvida. Sem um dúvida, bonsai. até porque ele também já traz, penso uma tesoura de pó, okay. com algumas explicações básicas sim, sim. e essenciais sim. também. Um, e o nosso fertilizante, que deve ser aplicado, como eu estava a dizer, de 15 em 15 dias, um, o... O complexo vitamínico podemos dar juntamente, juntamente não, mas podemos dar adubo e na semana a seguir, por exemplo, dar vitaminas. E depois no, no, na segunda semana o adubo. E vamos estar sempre a, fornecer, a fortalecer a nossa planta, porque isto é um bonsai, é uma planta confinada num vaso, ao contrário do mar da natureza, consegue buscar os seus nutrientes uhum. e toda a sua força que precisa para... Fica mais limitada numa situação Exatamente. Dessas, não é? Somos nós que temos a obrigação de lhe proporcionar tudo o que ele precisa para poder sobreviver dos longos anos que nós queremos. Uhum. Olha, e já que falámos também sobre substrato, também aqui? Sim, sim. Em termos de substratos, eu aconselharia para, para pessoas inexperientes, se calhar o ideal é comprar substratos já prontos, temos aqui dois exemplos, da, da Ciro e da Luso, são substratos já prontos, já com as, as quantidades necessárias de, dos vários ingredientes para, para o bonsai, e é mais fácil, ou seja, é só pegar nessa terra, embasarmos e começamos a distribuir pelas raízes, uhum. uh, é o ideal, porque depois existem muitos substratos japoneses e tudo, e convém haver aí uma mistura dos substratos em proporções, e numa fase inicial se calhar não será o ideal estarmos a ocupar logo com esse tipo de pormenores. Ok, projetinho, é umas questões de quem nos acompanha em direto, quando o bonsai tem folhas no topo, como faço para que nasça folhas em baixo? e a raiz começa a levantar, o que é que quer dizer? -te? Muito bem. Então, para, explique uh, ou seja, temos folhas no topo e que é que nasce em baixo? Uhum. Temos que fazer podas sempre intensivas na parte superior da planta e dar-lhe bastante adubo. Isso significa que uh, temos que insistir na parte de cima? Exatamente. Ou seja, nós no fundo vamos estar a dar o sinal à planta que não queremos que ela cresça aqui e ela no fundo ensiná-la que o crescimento aqui não está, não é o que nós queremos. Uh, e a planta por si vai perceber que não consegue emitir aqui folhas e vai tentar noutros sítios. No fundo, vamos tentar, estamos a, a fazer com que ela ramifique noutras áreas. Mas se consecutivamente tivermos sempre a cortar no mesmo sítio, ela vai perceber que não consegue crescer aí e normalmente uh, começa a haver uh, rebentos adventícios uhum. e noutros mas, sítios. Mas, caso acabamos por pôr uma regra, não é? Sim. temos que conduzir, no fundo, a planta. Uhum. É um pouco uhum. por aí. Mas Outra é questão: mostrar. quando se deve mudar a terra? Muito bem, dois em dois anos, como tinha dito, verificamos uh, as raízes, se muito, está muito povoado embaixo em termos de raízes e, e fazemos essa poda dois em dois, três em três anos. Sempre que fizermos a poda de, de raízes, muito importante, tem que ser acompanhada de uma poda aérea, uhum. para haver um, equilí um equilíbrio da planta... Explica-nos entre... o que é uma, uma poda aérea, para quem não sabe... No fundo, foi um pouco o que eu fiz, mas uhum. mais severa. Por exemplo, se fôssemos transplantar este bonsai, teríamos que reduzir a massa folha de folhagem bastante, quase, praticamente, eu diria, a duas, três folhas por ramo, para a planta poder compensar o corte das raízes. Porquê? Porque ela, depois de cortarmos as raízes, não vai ter a capacidade de levar as folhas hum, umidade, nutrientes, com a mesma força e a mesma vitalidade que o fazia. Ah. Portanto, ao fazermos esse corte, estamos a diminuir o ritmo da planta, como fizemos na parte radicular. Uhum. E assim compensamos, e ela consegue uhum. uma harmonia para poder prosperar. No fundo, okay. mais alguma? Sim, temos aqui mais uma questão. Quanto tempo depois de bonsais chegar a casa devemos mudar de vaso? Com as outras plantas, eu espero duas a três semanas para não stressar a planta e dar tempo de habituação ao novo ambiente. Sim, sim. Portanto, depois de adquirirmos o, o bonsai, quanto tempo, quanto tempo é que tu aconselhas a mudança de base? Podemos o temporada? fazer logo, podemos o fazer logo e ele vai-se ambientar depois na, na nossa área, assim como, estão a, como falaram ali, ou seja, ambientar primeiro o bonsai e depois fazer o transplante, também parece bem, sem, uhum. sem problema nenhum. Quanto menos estresse provocamos à nossa planta, melhor, no fundo é um bocadinho isso. Uh, claro. Parece-me bem sim, esperar uma semaninha, duas, ou então se quiser pode fazê-lo logo. É importante é os cuidados depois do transplante, isso sim. De ressalvar que eu não, não referi. Pós-transplante não podemos ter a planta ao sol nem luz, ou melhor, ao sol direto durante uhum. sensivelmente duas semanas, porque ela por causa da mesma capacidade que eu falei ah, da durante planta. Durante essa, essa opção temos que ter cuidado de não fazer diretamente à luz do sol. Não à luz do sol. Depois do transplante, pós-transplante uhum. não pode estar durante duas semanas à luz, exposto à luz solar, e durante dois meses não podemos adubar. A única coisa que podemos pôr é as vitaminas. o Dois bonsai. Meses? Sim, dois Porquê? meses. Porque o bonsai, as raízes foram cortadas e elas estão expostas e são sensíveis naquelas áreas onde fizemos o corte. Portanto, o adubo, se tocar lá, vai queimar as raízes e vai, vai, a planta não vai conseguir reagir como deveria, no fundo. Uhum. Tá bem. Ok. Olha, Muito e bem. com qualquer ser vivo também existem doenças, não é? O que é sim. que nós podemos fazer sim, para sim, evitar sim. que apareçam essas doenças? Uh, se nós, passando uma horinha por dia, sempre atentos ao nosso bonsai, uh, dificilmente nos vai escapar alguma coisa. Vamos estar sempre, sempre a perceber o que está a acontecer, mas seja como for, aparece muitas vezes, por exemplo, afídios. às vezes acontece, de, de, os bonsais estão no interior a ganhar um bolor cinzento, tipo um bolor na folhagem e no tronco, uh, Cochonilhas, às vezes, também acontece, okay. também aparece então, bastante. Os fungos e as pragas acabam por desenvolver depois o aparecimento de, de, das doenças. Uh, existe remédios? Existe, existe. Okay. Uh, o ideal será evitar tratamentos drásticos, tipo inseticidas sistémicos, coisas nocivas à natureza. Aconselharia sempre evitar isso. O ideal, se calhar, seria, uh, por exemplo, sabão diluído em água, super pop por exemplo, um bocadinho um borrifador, uhum. com meio litro de água, diria. Mas quer é detergente da loiça ou de detergente super pó. Okay, uh, fazemos dois, três guichos abanámos um bocadinho, deixámos repousar e uh, pomos no nosso bonsai. Depois, passado, diria, meia hora, uma hora, fazemos uma, uma lavagem ao bonsai, para não ficar lá o detergente e isso tudo, isso normalmente é suficiente para termos o nosso bonsai saudável. Uh, no bolor cinzento podemos fazer uma infusão de chá de cavalinha, deixamos arrefecer, aplicamos e normalmente também é suficiente. Okay. As cochonilhas são um bocadinho mais tramadas. Uh, e é o, quê? o que é que significa é, essa palavra? Porque a cochonilha é tipo um, um pulgão, digamos assim. Uhum. Uh, normalmente, geralmente são brancos e andam aqui no nosso bonsai a sugar-nos a seiva e a vida da nossa planta. Uh, com o Super Pop, conseguimos controlar a maioria deles, ou com o sabão, aquele de barra azul diluído, conseguimos controlar a maioria, mas por vezes aqui na, nos cantinhos ou assim, fica lá sempre um bocadinho. O ideal é com um cotonetezinho, um bocadinho de álcool desnaturado, por exemplo, podemos ir lá e com o cotonete limpar. São tudo tarefas e, simples e fáceis de fazer, sim, não é? Devemos é ter essa atenção. Sim, Eu exatamente. reparei que tu disseste e queria reforçar, portanto, nós devemos uh, cuidar de, do nosso monsai portanto, uma, uma hora por dia. Sim, sim, sim, prestar atenção, sim. todos os dias prestar um bocadinho okay. de atenção ao nosso não, não ignorar e, e, Exatamente. e dar alguns colheres. Aliás, tirantes. até posso dizer uma, uma situação engraçada, existia uhum. um mestre japonês, Saburo Kato, que ele dizia que quando nós temos um bonsai, uh, e através da, da observação que nós, diária do no nosso bonsai, uh, acabamos por perceber eventualmente que ele um dia precisa de água, um dia precisa de adubo, um dia precisa de uma poda e nós ao correspondermos a esse tipo de tratamentos, vamos criar uma relação com a nossa planta uhum. e a planta como forma de agradecimento vai emitir crescimento vigoroso, saudável, vai reagir, vai prosperar no fundo. Isto, então, no todos fundo, os dias surge uma surge uma necessidade e devemos estar atentos a essas necessidades. Exatamente, no fundo é isso, quanto mais dedicação prestarmos, ao nosso bonsai, a partida mais vai prosperar. Temos já pouco tempo, Regina, mas eu queria ainda, ainda fazer aqui umas questões que, que são importantes de quem nos está a assistir em direto. O Daniel pergunta-nos: as minhas folhas estão a ficar muito grandes, como evitar? Uh, às vezes pode ser excesso de adubo, uh, controlar o adubo, uh, exposição solar, mais exposição solar. As plantas, quando têm pouca exposição solar, têm tendência a emitir folhas maiores, e, um, e, ou seja, aumentar o espaço entre folhas, que é na busca delas da, pela luminosidade. Hum. Não é? uh, o, ideal o excesso é... de adubo também pode ser um problema, também sim, tem que ter atenção. sim, lhe força a mais, exatamente. Uhum. Temos que controlar o adubo, uh, aumentar a exposição solar e... Em princípio, deixá-lo crescer os 5, 6 brotos e reduzi-lo para ele ficar com a folhagem mais pequenina. Ok. Pode-me dizer se o pó de café dá força às plantas? Tens conhecimento uh, não, por acaso não tenho esse conhecimento, mas por não vou usar ainda não é usaria. Que acredito que sim. Feito, acredito não é? que sim, porque gera-se depois também uma, alguma vida microbiana e acredito que sim que haja ali alguma coisa. Da mesma forma que ao que explicaste o truque com o detergente aloeça, pode ser que Sim, acredito, acredito que sim e, e deveríamos estar abertos sempre a novas experiências e tudo mais, okay. mas acho que não seria o ideal. Mais uma questão, por que força? quantidade de fertilizante devemos colocar e qual a periodicidade? Normalmente será de 15 em 15 dias, nas embalagens vem sempre recomendado a quantidade, aqui neste caso não tenho a certeza absoluta, mas penso que será uma tampa por 5 litros, uhum. se não me engano. Mas na parte de trás eles dizem exatamente. Uma tampa por 5 litros, uma tampa semelhante à que temos aí. Exatamente, o ideal é, é sempre pôr um bocadinho menos, é preferível nós pormos um bocadinho menos de adubo no nosso bonsai. É, e podemos e corrigir, não, não é? E não termos problemas, do que pôr a mais, queimar as raízes e o nosso bonsai de momento para outro morre, e nós nem sabemos porquê, porque queimamos as raízes do bonsai com excesso de adubo. Ok. Está bem? Olha, e de 15 tá... em 15 dias uhum. basta. Antes de terminar, queres deixar aqui alguma mensagem, algum cuidado que não tenhamos falado e tu consideres que seja importante? Já sabemos e vimos que realmente requer requer cuidado, não é? Sim, sim. E acima de tudo também é uma paixão, não é? Sim, sim. Porque nem todas as pessoas têm a paciência, chamamos assim, o cuidado que O que eu considerei era as pessoas a buscar informação, porque muitas vezes a dificuldade de tratar de um bonsai é mais um mito, na minha opinião, é mais um mito do que propriamente a dificuldade em si. E se nós buscarmos um pouco de informação, vamos conseguir facilmente domesticar estas plantas, que uhum. são fantásticas e lindas. Temos aqui este exemplo, por exemplo, da Piracanta, que é um bonsai lindíssimo. Ele agora está em flor, está sim, nos seus colunas. Deu flor, exatamente. Isto diferencia. Cá está, é uma espécie diferente, não é? A diferencia sim, sim. do É uma outros, espécie tipicamente bonsaios. exterior, adora muitas horas de sol. Aqui para vermos uh, melhor. Depois de, desta, desta lindíssima flor, vai nascer um fruto no mesmo sítio onde está a flor e ele vai ficar um fruto inicialmente verde, depois vermelho e esta planta vai ficar completamente carregada de bagas vermelhas, fica lindíssimo, uma piracanta é muito gira, um bonsai muito bonito. Uhum. Ok. Em termos de, de cuidados essenciais, penso que falámos de tudo, é ter atenção ao e nosso bonsai. Ferramentas, faltam alguma coisa? Uh, ferramentas assim, sim, ferramentas, nós, uh, é essencial também termos um alicate de poda, também faz bastante jeito. Um alicate de poda, Sim, sim. Okay. Uh, também faz bastante jeito, uh, tesouras, Sim, sim, acho que sim, alicates é essencial para fazer cortes de ramos, faz tudo parte, no fundo, sim. Mais alguns eu Só aqui tira, que é para poderem ver, tu, tu falaste que realmente é, é bonito. Está, nossa pira Hoje em dia também já conseguimos obter muita informação não? através da internet, sim. Uh, sim. também dos nossos, dos nossos workshops e dos nossos Bricolas, como é tipo, o caso de que E Exatamente. nós tentámos responder sem problema algum. Aliás, deixa-me dizer, deixa Rogério, eu sei que há muitas questões relacionadas aqui com a nossa Bricola e as questões que não foram respondidas, aproveito para dizer que, que brevemente iremos dar a resposta a todas as que ficaram por responder. Por responder. Rogério, resta-me agradecer-te. essa, foi um, muito um prazer. Muito obrigado pela foi um tua prazer. presença. Ainda foi ficou muita coisa por dizer, mas... Sim, porque isto, eu sinto que realmente é um tema que... E viu-te pelas questões que nos sim, colocaram. sim. Sim. mas que, que nós vamos dar resposta e certamente vai haver mais oportunidades sim, de, claro sim, de claro ter a tua sim. presença e de partilhar os claro seus que conhecimentos, que sim, com o muito nosso, muito obrigado muito obrigado, enquanto então assim a acompanhar nos nossos dias de jardim durante o dia de hoje, o próximo sábado e o próximo domingo vamos ter uma, uma programação diversa de bricolas, repair cafés, momentos eu faço workshops, tudo muito variado para, para dicas e truques para melhorar o seu jardim muito obrigado pela sua presença e continuo por aí